Pessoal, sejam bem a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, mais um episódio aí da nossa série de batalhas épicas no Clash Royale. Se você tem alguma batalha épica no Clash Royale, não se esqueça de me mandar o um e-mail gmail.com, É por lá que eu recebo todos os e-mails que vocês me mandam. E acabou que essa... acabou que esses vídeos viraram uma série de ataques épicos, né, cara? Então, se você quiser aparecer, assim como o Léo RX. Uuuh. <risos> O Leo Rxx você quiser aparecer assim como ele do clã Batata Doce, quem me enviou o replay foi o João Antônio do clã Batata Doce, e aí, esse, se você quiser aparecer, não se esqueça de gravar uma qualidade legal e me enviar no e-mail, beleza? E quem sabe você possa ser o próximo Léo Rxx, assim como outros vídeos de batalhas épicas, e mano, hoje eu quero trazer pra vocês, vocês já viram pelo título do vídeo, um empate de três coroas, sim, se você não sabia, é possível ter um empate de três coroas, dessa vez o Léo contra o Bibo de um um clã gringo, e mano, o replay é muito rápido, todo replay dura menos de um minuto, porque cara se liga, os caras já começam assim se fudendo pro outro lado né O Léo vai do lado direito O Bibo vai do lado esquerdo O Bibo vem com gigante e goblins e mosqueteiras O Léo vai com príncipe e goblins E a cabana de goblin do lado direito Vocês podem notar que o Léo consegue a primeira coroa mais rápido do que o Bibo Porém o Bibo acaba incrementando um pouco mais de ataque ali com o seu cavaleiro E além disso o Bibo coloca outra mosqueteira Que dá ainda mais dano ali na torre principal do Léo E mano, olha só como foi rápido cara Como foi incrível esse ataque foi muito rápido, se você piscar você perde e cara no fim das contas os caras simplesmente ignoraram a parte da defesa foram... 100% ataque e acabaram empatando em três coroas, é exatamente porque, como eu disse para vocês, quando a diferença de, de, do ataque é muito mínima, o jogo acaba dando um empate ou contando uma coroa, no caso como os dois destruíram as torres principais um dos outros, acabou que o jogo é, contou um empate, mano caramba, isso foi muito rápido, o que, que aconteceu aqui? Vamos ver de novo <risos> Enquanto vocês vão vendo de novo Eu quero pedir para vocês já deixarem o seu like Não se, esque, não se esquecer de, Se você tiver um replay épico Quer contribuir pro canal Quer aparecer aqui Me envia lá no e-mail Clashofffailbr.com Lembrando que o replay tem que estar tá em formato de vídeo E tem que estar tá numa qualidade Pelo menos mais ou menos Não pode estar tá tão ruim Caso contrário eu não posso aproveitar para colocar aqui para vocês Espero que vocês tenham curtido O replay totalmente épico do Léo Muito obrigado ao João que me enviou se você quiser participar dessa série de ataques, de batalhas épicas no Clash Royale Não se esqueça de me mandar lá também, beleza? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever caso esteja me vendo pela primeira vez Falou um grande abraço do Gordinho e até a próxima! Starting to spin